Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Quilmes, pelo Espírito Josué. Capítulo 2.1 A Vingança e o Perdão Primeira parte a vingança é um sinal da inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. O Livro dos Espíritos, questão 887. A boca é pequena se diz que a vingança é um prato que se come frio. É certo. O ilusório sabor proporcionado pelo revide de um mal-sofrido permanecerá na alma do vingador por pouco ou muito tempo. Contudo, cedo ou tarde, o gosto amargo resultante desse mau ato se instalará de forma inexorável na sua vida, obrigando-o a promover correção de tal acidez na consciência. Se o Vingador pudesse vislumbrar as consequências do seu ato de Vindita, com toda certeza pensaria várias vezes, e aí, até por uma questão de bom senso, jamais se vingaria. Vingar-se é acrescentar elos na corrente de dor que se alonga no futuro, aprisionando o Vingador à vítima. Toda vez que uma desforra é perpetrada, ela incorpora ao processo nova carga de dor e culpa, no atingido e no que atingiu. Toda vez que um fato passa a se repetir num movimento pendular, com ação semelhante num e no outro extremo do curso do arco, cujo ponteiro vai e vem, vem e vai, a partir de um acontecimento que o gerou, aí teremos a chamada solução de continuidade. É dentro dessa característica que um crime, seguido da correspondente vingança, enseja que o criminoso, ora atingido, volte a atacar. Aí, o que novamente foi agredido, volta a agredir. Isso acontecendo, configura-se a solução de continuidade, cujo infalível desfecho Será a malversação do tempo pelo desperdício da das existência existências. Também diz o povo com sabedoria que os maiores vínculos possíveis entre as criaturas são o amor e o ódio. Aos espíritas em particular, os ensinamentos dos espíritos bondosos lhes abrem as cortinas do tempo no grande espetáculo da vida, deixando-os realizar uma introspecção de volta ao passado, com isso tanto justificando o presente quanto elaborando projetos para o futuro. O ódio é um sentimento que ainda encontra abrigo na maioria dos corações humanos, mas que um dia deles desaparecerá por completo, já que ele, o ódio, nada mais é do que o amor desvairado na equação moral na qual o sinal está trocado. A vingança, seja em que grau for, denota desconhecimento da justiça divina a única capaz de verdadeiramente repor o equilíbrio das almas em conflito porque age com base na oferta de meios para a reconstrução sob império do perdão, nunca do desamor. Não se poderá também deixar de se vingar sob a condição de que Deus há de dar a esse que me prejudicou o que ele bem merece. Essa postura é semelhante a um hipotético contrato mental passado no cartório da consciência do ofendido, de forma unilateral, no qual ele transfere a realização da vingança para Deus. A onipresença do Criador em todo o universo deveria ser razão suficiente para que ninguém se atribuísse o direito de ser juiz-justiceiro, isto é, de promulgar sentenças e de as realizar ou então de as fazer cumprir. Nesse quadro, o perdão surge no horizonte qual o sol a iluminar o mundo íntimo, trazendo bem-estar a quem o praticou, situando-o em sintonia com Deus. Não será preciso buscar na história o exemplo dos grandes vultos que deixaram indeléveis exemplos de perdão. Na própria existência, cada um de nós há de se recordar de como se sentiu nesse ou naquele lance em que perdoou. Benéfico também será estabelecer um paralelo de se lembrar dos malefícios que nos causaram uma ideia fixa, vivenciada às vezes por longos períodos, contra alguém que um dia tenha nos infligido danos. Perdoar quando aquele que perdoa desconhece as glórias do exercício do amor não deixa de ser, no mínimo, um ato inteligente, visando a interrupção da solução de continuidade que se ergue entre as partes, alternando-se nos dois planos da vida, no material e no espiritual. Jamais alguém afirmou que perdoar é fácil, até porque, seguramente, é um dos maiores atributos da evolução moral. Mas, também, ninguém poderá negar a bênção do entendimento que visita a alma daquele que foi vítima de um mal, dizendo-lhe que não há sofrimento em endereço errado, posto que Deus não o permitiria. Aí, o perdão funciona com a poderosa turbina que, de forma invisível, capta o oxigênio do ar que, misturado ao combustível, tira do chão e ergue às alturas toneladas e toneladas de uma aeronave de um só piloto. O espírito daquele que perdoou com esquecimento pleno das ofensas. Perdoar, em boa análise, significa que uma ação negativa encontrou o ponto final de absorção dos seus efeitos, isto é, não haverá demanda de reação e que duas realidades opostas, Débito e crédito passaram a imperar, aquela no ofensor e esta no ofendido Nesse ponto, um e outro mudam de patamar vivencial E nada objeta considerar que em breve, com maior ou menor dificuldade Ambos estarão galgando os degraus da evolução espiritual Há outro aspecto prático no perdão que não deve ser esquecido do início ao fim do processo de danos e reparos, ficou exposta, de forma inequívoca, a alma de um e outro nele envolvida. Assim, conhecendo-se bem e aceitando-se tais quais são, tempo virá em que se abrirão as portas para uma amizade com rota à eternidade. Não necessariamente na noite seguinte, mas sim algumas noites após o primeiro e insólito encontro de Leônidas com os demais componentes do Grupo 179, eles voltaram a se reunir no Pavilhão das Justas Causas. Dessa vez não foram pelo vento da noite, e nenhum deles conseguiu explicar ou entender como é que novamente estavam reunidos à porta flamejante que, tanto os assustara à primeira vista mas que agora já quase lhes era familiar. Foram recepcionados por um pretor. Não nos demoremos. Justos não aprecia perda de tempo. Quase que automaticamente, como se fossem gados sendo tangido, entraram, cabisbaixos, fragilizados e intranquilos, ante a lugubricidade e a pouca claridade daquelas bandas, proveniente das chamas bruxuleantes que ardiam sem queimar, sem fumaça e sem calor. De fato, tudo por ali infundia temor pelo desconhecido. De pé, em postura rígida e autoritária, disse justos. Vejo que não há desertores entre vocês. Este é um bom sinal, pois a força advém da união. Rigorosamente certo o conceito. Indelavelmente infeliz o contexto. Num lance de impulsão hipnótica que causou calafrios em todos, justos foi de um em um, parando por alguns momentos e erguendo a destra, que logo pousava na fronte de cada um deles. Leônidas, ao ser banhado pelo efeito hipnotizante, sentiu leve tontura, seguida de um alinhamento de tudo à sua volta. Estava, sim, nessa perda parcial de consciência, quando ouviu uma ordem incisiva que partiu de justos. Atenção, todos vocês! Determino que cada um conte, sem detalhar, o motivo que o trouxe até aqui justificando assim a pretendida vingança. Os oito requerentes citaram-se os motivos, os quais, analisados por justos, foram colocados para a devida reparação. Eufemismo de vingança. Em ordem de precedência, segundo o que considerou maior ou menor ofensa. A seguir... Justos estabeleceu os números, distribuindo-os de 1 a 8, assim classificados. 1. Um, injúria conjugal e perda de emprego. 2. Irresponsabilidade em assumir paternidade. 3. Injusta agressão física mediante cilada sexual. 4. Roubo de sócio. 5. Ofensa patronal ao empregado humilhando-o perante seus colegas. 6. Falso testemunho em processo policial, ocasionando perda financeira. 7. Aproveitamento de situação difícil para comprar imóvel por um terço do valor real. 8. Roubo comum, em assalto à mão armada. Todas essas questiúnculas que se mostram mesquinhas e de fácil solução por simples acordo entre as partes, ou, conforme o caso, por simples esquecimento, bem expunham o quanto o ser humano ainda tem de orgulho e apego aos bens terrenos. Justus determinou que cada um dos requerentes fosse a um cubículo e fizesse forte concentração no seu desejo de vingança. Para espanto deles, para cada um surgiu uma tocha que crepitava mais à medida que mentalizavam desforra. Tochas acesas, Justus comandou. Requerente número 179-1 Diga-nos agora, sem omissão de emoção alguma que tenha vivenciado, qual a sua busca. Mateus, o 179-1 era um homem de mais ou menos quarenta anos, em tom gaguejante, posto que sob forte, transe hipnótico, desandou a falar. Tinha um bom emprego, com boa remuneração, chefiava muitas pessoas com energia e justiça. Já contava com quinze anos na empresa de fabricação de esquadrias de alumínio, quando ela foi vendida e os novos proprietários promoveram grande dispensa de funcionários. Meu emprego estava garantido, pois eu era indispensável ao bom funcionamento das atividades de exportação. Tomou um fôlego, olhou para o teto, suspirou fundo e prosseguiu. Os novos patrões, uma semana após assumirem o comando da empresa, convocaram-me a portas fechadas, determinando que enxugassem 20% a minha equipe de 40 operários, isto é, oito deles deveriam ser demitidos. Todas as tentativas que então promovi, no sentido de que isso não acontecesse, só me trouxeram riscos de eu próprio ser demitido. Os novos donos mostraram-se inflexíveis às minhas justificativas e mesmo aos rogos para que não fizessem aquilo. Por uma semana, consegui impedir qualquer dispensa, porém, quando nos demais departamentos elas até já haviam ocorrido, na terrível porcentagem, recebi um ultimato. Em 24 horas, meu departamento só poderia contar com 32 funcionários. Nova pausa de grande angústia para o narrador, que logo seguiu. Não tive escolha. Para cumprir a ordem cruel, meditei bastante sobre a situação familiar de cada um dos meus subordinados, e não foi sem grande dor que no dia seguinte os reuni e anunciei o nome dos que seriam dispensados. Devo dizer que todos precisavam muito daquele emprego, pois na atual fase trabalhista a demissão é uma das piores situações, equivale a uma condenação. Assim, dentre os oito que relacionei e informei a sessão de recursos humanos, seis eram solteiros. Interrompeu a dolorida narrativa, olhou para justos, para os outros que o ouviam. E, mudando instantaneamente a fisionomia, que agora denunciava ódio, disse em voz soturna como se os maxilares estivessem colados. Sabe o que ganhei com tantos cuidados e reflexões que objetivaram de minha parte não promover o mínimo de dificuldades para os que perdessem o emprego? Sabe o que ganhei? Justus, captando que a seguir o 179-1 relataria o desfecho de tudo aquilo, que certamente trouxera graves problemas para ele, determinou com um grande senso de oportunidade para que o clima de revolta imperasse. Diga com bastante veracidade o que aconteceu. Dos oito dispensados, sete acataram o fato, não sem grande desconforto, mas Amilcar, um dos dois casados, inconformado com minha escolha, gritou que aquilo era uma desforra minha pelo fato de ele ser mais competente que eu. Aí, na frente de todos os colegas, lançou um impropérios sobre minha pessoa, levantou infundadas dúvidas sobre a minha honestidade e, pior de tudo, sobre minha moral. Fervia o cérebro de Mateus. Justus não perdeu um momento. — Sobre a moral, você era inocente ou culpado das acusações? — Sem pestanejar, ouviu. — Culpado? Como poderia ser-lo se o infeliz levantou dúvidas sobre a fidelidade da minha esposa? Sentindo que não tinha mais volta no desabafo, como que sentindo convulsões e tremedeira, concluiu... Parti para uma resposta à altura. Agredi-o com violência para não deixar meu nome e minha moral em suspeita. Sendo mais forte que ele, pude bater o quanto quis. O problema é que fui denunciado como agressor e, desnecessário é aduzir, que perdi também o meu emprego. Pois tudo aquilo aconteceu no interior da empresa e com tantas testemunhas». Desde então, venho encontrando dificuldades para conseguir um novo emprego, pois o motivo da minha dispensa correu de boca em boca, espalhando-se como chama num paiol de milho, e todas as tentativas que fiz para me empregar fracassaram. É óbvio que, de todos os problemas que estou vivendo, o maior deles é que, primeiramente, tenho de achar um meio de acertar contas com aquele que me causou tudo isso. Como a ocorrência está devidamente registrada na polícia, qualquer atitude que eu tome bem depressa me colocará na condição de suspeito número um, não havendo suspeito número 2. Com ódio extravasando pelo olhar, completou. Fui despedido e minha vaga. Ele ficou com minha vaga. Quando Mateus terminou o relato, Justo se aproximou e, pousando a mão sobre a cabeça dele... Disse em voz a Fique tranquilo, volte à calma. Fique tranquilo, tenha confiança em nós. Fique tranquilo. No mesmo instante, o narrador se aquietou ante a poderosa ordem hipnótica. Disse justos Muito bem, este é o primeiro caso deste grupo. — Assim sendo, vamos enumerar para vocês as providências iniciais, subordinadas todas à minha vontade. O que eu determinar, isso mesmo, terá de ser fielmente observado. Já com essa ditatorial entrada, Justus deixava à mostra o que estava por vir. Isso é, ali ninguém fora ele tinha autoridade alguma. E ele questionou. Pela última vez... Se aqui há alguém que queira nos deixar, que o faça agora. Depois que eu deflagrar o processo, e até que todos tenham tido a oportunidade de conseguir ou não o que vieram buscar, não permitirei nenhuma deserção. Para que vocês fiquem bem cientes e não me venham depois dizer que não estavam informados, cumpre destacar que uma vez declarados cumpridores das minhas ordens, quem as descumprir ou desobedecer, receberá enérgica corrigenda. Ninguém se manifestou, e tal silêncio como, de resto, quase todos os silêncios do mundo, ali funcionou como concordância, isto é, aceitação. Exclamou Justus lecionando. Ótimo. Como primeiro passo, vamos analisar as características deste caso, Aliás, não se esqueçam de sempre, antes de qualquer medida que tenham de tomar na vida, considerar todos os fatos que compõem uma ocorrência. Aqui podemos verificar... Primeiro, o processo fica bastante facilitado, pois o requerente sabe quem, onde, quando e o porquê do problema que o atingiu o colega de trabalho e seu subordinado profissional na empresa, quando anunciou as demissões e por ter o agressor se julgado injustiçado, pelo que proferiu ofensas morais. Segundo, iremos sondar a mente da esposa do 179-1 para verificar a veracidade ou não da proclamada infidelidade conjugal. Terceiro, depois posse dessas informações, se for o caso, não nos será difícil ir até o agressor e aplicar-lhe as consequências da sua atitude infeliz. Mateus gaguejou. Não permito que ninguém se aproxime da minha mulher. Justus, numa demonstração do poderio hipnótico que possuía, outra vez pousou a mão sobre a cabeça de Mateus e ordenou em voz cavernosa. — Submeta-se às minhas ordens. Obedeça. — Sim, senhor. Sim, senhor. O ditador, então, ordenou que todos se dessem as mãos e formassem um círculo no centro do qual se posicionou. A seguir, determinou que todos fechassem os olhos e não os abrissem, a menos que ele autorizasse. A impressão geral dos participantes daquele grupo é que, repentinamente, de forma inexplicável, foram alcançados por um mini-tufão, se é que tufões podem ser dimensionados. Mas a impressão era essa. Ropeando pelos ares, incapazes de ação alguma, foram ficando zonzos a ponto de quase desmaiarem. Sem saberem se tinham se passado um minuto ou uma hora, ouviram de justos. — Destino alcançado. Retomem a consciência. De forma incrível, viram-se todos do lado de fora de uma casa modesta, sentindo que era alta madrugada. Justus encaminhou-se para a entrada da casa e determinou ao grupo que permanecesse ali sem arredar pé no que foi obedecido. Tentou adentrar na casa, mas Alco o repeliu. Não se deu por vencido. Determinou a Mateus que pensasse firmemente na esposa, e ele próprio, mesmo do lado de fora, passou a chamar a esposa de Mateus. Não demorou muito, e logo todos viram, do nada, chegar uma mulher. Era Maristela, a esposa de Mateus, atraída para ali, em razão de haver sintonizado o pensamento do marido. Justo, sempre soberbo, acreditou o fato à sua competência, pois havia citado várias vezes que o marido estava em perigo. Mas foi o pensamento de Mateus que fez com que o perispírito dela, que estava distante, regressasse não ao corpo físico, e sim para perto dele. Maristela, ao ver o grupo e junto dele o marido, exclamou. Por Deus, o que você faz aqui com essa gente toda? A expressão por Deus teve um efeito inesperado e ao mesmo tempo devastador nos planos de justos que cambaleou e caiu como se tivesse sido atingido por poderoso golpe na cabeça. Tentou, mas não conseguiu se levantar. Logo, Maristela deu-se conta de grave perigo. Orou. Jesus, mestre amado, ajude-nos neste momento. No mesmo instante, perpassou por breve momento naquele sítio e sobre a cabeça de todos um clarão azulíneo, qual se fosse um minúsculo feixe luminoso, que logo desapareceu, mas que foi o suficiente para alterar aquele clima mental coletivo. O incidente fez com que o poder hipnótico cessasse em todos do grupo. Foi então que, assustados, também não entendiam o que faziam ali, naquele local ermo e à noite. Apenas Mateus, momentaneamente liberto da hipnotização, como que caindo em si de tudo o que se passava, identificou o local, sua casa, e correu a abraçar a esposa, exclamando — Perdoe-me, perdoe-me, eu sou o culpado de tudo. Abraçados, entraram na casa, que afinal de contas era deles. Acordaram sobressaltados, sem saber explicar exatamente o que acontecera. — Parece que tivemos um pesadelo ao mesmo tempo, disse Maristela. — Graças a Deus acordamos, respondeu Mateus. Sem que soubessem explicar, uma forte indução levou-os a ir até a frente da casa e olhar para o céu. A serenidade da madrugada, com suave brisa trazendo o perfume da dama da noite, deu-lhes uma inigualável sensação de conforto e paz. No alto, a concha celeste da noite, com seu fundo escuro, estava pontilhada de pérolas a luzir, cada estrela despejando paz sobre a terra. Abraçados, Mateus e Maristela julgavam-se sozinhos, sem testemunhas. Na verdade, junto deles estava um espírito na figura de uma belíssima jovem de radiante luz que não era sequer vislumbrado nem pelo casal, nem pelo grupo 179, nem pelo próprio Jusus. Tratava-se de um espírito guardião daquela família, e que ali comparecera, mediante a prece instantânea e sem palavras de Maristela. Do lado de fora, os demais requerentes, vendo justos tombado, recompondo-se, deram-se conta de que participavam não sei do quê, que estavam não sei onde, fazendo algo que não sabiam se era bom ou ruim, mas que não era para nenhum deles, e, aliás, todos desconhecidos entre si. De forma coletiva, desejaram sair dali. Apenas o desejaram e conseguiram. Foi nesse estado de confusão mental que a bênção do despertar, com a velocidade do relâmpago, os fez retomar a vigília reintegrando o perispírito ao corpo físico e dando-se conta, cada um em distantes e diferentes endereços, de que acabavam de ter e até mesmo de vivenciar um sonho mau, muito mau. Quando a Justus, logo conseguiu se erguer. Não era a primeira vez que passava por aquela experiência, para ele humilhante, pois deixava à tona que nem sempre era o dono da situação. Nem precisava olhar para saber que a casa estaria envolvida por um filete de luz, de alta energia, repelente a ele. Deduziu que ali nada valia seu poder. Mesmo sabendo disso, dirigiu o olhar para a casa com despeito. De fato, ali havia defesa, mais semelhante a uma cerca de alta tensão rodeando toda a construção, e quem se aproximasse seria rechaçado, a menos que estivesse em orações e com foco mental no Evangelho. Olhou o casal que contemplava o céu e não conseguiu impedir que um vago sentimento de angústia visitasse seu coração, fazendo-o viajar no tempo e recordar um deslembrado momento de felicidade junto de uma bela mulher. Nesse devaneio, por uma fração de milésimo de segundo, divisou perto do casal uma jovem, como que iluminada por dentro, que cruzou com ele um gentil olhar. Fixou a vista e não viu mais ninguém, pois o casal já tinha adentrado e ali fora só se ouvia o cripilar dos grilos. O espírito protetor do lar foi quem o olhou, compadecido. — Estou imaginando coisas ou tendo visões? — pensou. Retornou ao pavilhão das justas causas, sem a menor intenção de alterar os seus planos nem sua conduta, menos ainda deixar a vida que levava. Por incrível que possa parecer... No seu julgamento, obtivera vitória. Imediatamente, convocou os dois pretores e deu-lhes ordem para se dirigirem à residência do 179-1, onde deveriam permanecer de plantão até a noite seguinte, aguardando que a casa estivesse sem aquela guarda. A ordem era taxativa. Durante o dia, deveriam martelar no ouvido de Mateus a ordem de retornar ao pavilhão das justas causas, no mínimo de hora em hora, e à noite, quando ele adormecesse, nem que fosse a força que o trouxessem. E assim foi feito.